Ó, oh, brado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que você não é sagasta Cê achando, mabula, cheia no última cheio do pacote porque você ganhou dois espates Tá pra provar que três é demais, não é não? Quando eu na rima, olha na moral, mano, eu te mato na improvisada Mostro que não, não está no espate, te desbancar arranca a tua camiseta de quebrada Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei, eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já me comédia na minha cara falando do que eu ganhei ah! chega, chega tijão, tá ligado que eu vou ter que explicar.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 De passadela. Oh, eu já te passa dela Até porque eu tô provando Qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final Afinal final já é a final, eu tô na linha de chegada ah, Você não entendeu Porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada ah, Tranquilo meu parceiro, mas se você acha Que você já ganhou, senta-me tá no mínimo Correndo na sua barriga, realmente Você tá na linha de chegada, mas não contava Que tinha um muro no final da sua corrida ah,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 eu tô na pista, não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista, de o ouro tá no meu peito Você morou, parceiro, mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maior do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plado Hoje o desinteressado perde pro interessante é Vem geral, bem geral, bem geral.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 Oh! Da hora essa rima, foi meio chata, meio repetitiva, mas é legal, liga pra mãe e vê se o Orochi te contrata tá oh! tampoco dele, meu mano, cê é o pior. Eu não copiei o Orochi Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. Oh! Oh!